Boa noite, galerinha! Primeiro vídeo pós-férias! Não sei se dá nasci fazer... Vídeo ainda não... É, como chama? Moto Não sei... Nunca me referi a eles assim... De vídeo mesmo... Bom, galerinha, é isso aí! Férias acabaram... Quer dizer, hoje é o, o, o último dia, né? Só que como já tá de noite, já tô indo pra minha pós que já acabou o mole e temos novidades não novidades na moto mas né? novidades pessoais coisas de coisa of my life então vamos tentar fazer um o um resumo das férias cronologicamente não fiz muita coisa eu tirei as férias pra descansar mesmo eu achei que eu ia pra Paulo Afonso ia tirolesa buggy jumping porra nenhuma, porra fiz porra nenhuma fiquei em casa descansando bem nem pra dizer que eu fui pra praia, não, não fui pra praia não, quer dizer, fui pra praia, mas não fui tanto pra praia quanto as férias permitiam Fui bem menos do que, do que eu poderia. Que, que gambiarra aqui, viu? Mas fui curtir, conheci praias novas aqui em Salvador. <risos> Acredite, é possível. Tem, Salvador tem muita praia. É, e eu não vejo uma saída legal aqui, viu? Já que eu meti a cara pra cá, agora vamos tentar passar pra cá com cuidado porque tem esse protetor de manete que adora dar uma, uma beliscada no retrovisor dos outros. Que mais descansei bem né isso é óbvio teve também um período que foi da visita de uma amiga minha a Mayara Mayara veio pra cá está em Santos, trabalhando mas ela é carioca a Mayara veio pra cá passou um dia em Salvador a menina se pudesse estava todo dia no Pelourinho eu não, não sei como alguém consegue gostar tanto pelo Pelourinho aqui a gente também gosta mas mas não é pra tanto não é pra tanto Já a, a outra que tava aqui era a a, a, Tamires. a Tamires já é de Ribeirão Preto. A Tamires, se pudesse, todo dia dar na praia, tomando água de coco. A gente não dá valor para essas coisas porque tem aqui abundância, né? A hora que quiser vai na praia, hora que quiser tomar água de coco, Hora que quiser vai no pelourinho. Então. São desconfortos que passam batidos. A gente sabe que tem, mas. Faz, ó oh, meu Deus, nós temos. É, nós temos. Não essas coisas não, nós temos. Mas cada um gosta. Do seu jeito, valoriza seu jeito. Eu gosto também, gosto muito de água de coco. Coisa que a maiara não faz, né? Não, não gosta de água de coco. Meu Deus do céu, eu não sei como é que alguém consegue não gostar de água de coco. Como isso é possível? Ó, uma dica vocês quando estiverem por aqui, ó. O caminho correto é a gente vir por fora. Não é por dentro. Não tão por fora quanto estou indo agora. Aqui já é uma roubada que eu tô fazendo. Estou indo bem por fora, porque eu sei que por fora anda mais rápido. Quem vai por dentro ali, cai uma. Arapuca da porra Vagá, nego É sério breve vai embora aqui coisa legal que a gente fez nas férias foi aquela ida Ilha de Maré, que inclusive coloquei alguns vídeos a gente subindo na, na lancha te encostando ali foi aquele dia foi muito louco velho. Salvador tava de uma semana de chuva aí a gente queria levar as meninas daqui né, pô, não daqui de Salvador pra conhecer um pouquinho um lado que ninguém conhece né pouca gente de Salvador também conhece Principalmente quem não é daqui Pô, meu capacete tá aberto Deixa fechar essa porra aqui Pronto, agora eu posso soltar as duas mãos Beleza então A gente fez um pouquinho de um passeio Para turistas Nível 2, né? Fugir um pouquinho daquela manjação de Pelourinho, elevador Lacerda, Mercado Modelo, barra. A gente fez isso também, mas.. Fez mais. O outro quase indo também, viu? Minha aula começa em dois minutos, só que não vou chegar lá não. Vou chegar atrasado. Não vai até andar não. A gente levou lá na ilha de maré, só que tava ventando muito, muito, muito, muito mesmo. E tava arriscado. Inclusive teve um maluco que vomitou e as porras dentro da, da lancha, dentro não, fora né? Vai porque era zoeira esse negócio de gente vomitar Por causa do balanço do, do barco Até que eu vi dois nesse dia golfando lá Eu porra Me fudeu Reduzir Eu baixo a visera mas eu tenho um, um costume de, de, de levantar depois porra Tá de novo. Eu, particularmente, não gostei de ter ido naquele dia, porque como tinha, tinha chovido. E a semana estava de chuva, então a água não tava limpinha, tava meio encardida. É que conhece praia, sabe que fica assim, né? Qualquer praia, depois de chuva fica encardida. Mas depois limpa. Legal, te gostaram. novidade também é que eu vou mudar de emprego vou sair do Iba Metro e estou indo agora para o tribunal judiciário vou trabalhar com analista de segurança de lá vou pegar um parque muito maior muito mais complexo muito mais usuário E aí vem as novas experiências, os novos desafios. Porra, vai eu abrindo de novo, vai fechei já. Vamos ver o que é que dá, né? Sair da zona de conforto. Porque lá no ibama metro, meu Deus do céu, era eu inventando o que fazer, porque não tinha depois que eu arrumei a rede lá pelo menos a parte do nível 3 ficou muito tranquila então assim, hoje eu sinto segurança de de poder sair despreocupado, sabendo que quem entrar lá não vai ter muitos problemas para administrar Talvez a dificuldade possa ser de achar uma pessoa capacitada e condizente com o salário. Isso tem que haver, né? Pessoas capacitadas têm, com certeza, agora que estejam dispostas a receber o salário é os 500, é pouco não, não é pouco, mas Eu quando entrei lá e foi acertado o meu salário a rede era muito mais simples, então assim era era o valor justo para aquele aquele posto, só que hoje hoje já aquela rede já não existe mais, né? o projeto é completamente diferente. Complexidade aumentou quase três vezes mais aí. Então, completa, completamente diferente. Talvez seja necessário fazer um upgrade aí na, no salário Mas eu não reclamava Porque realmente a, a, a equipe lá é excelente O ambiente de trabalho, meu Deus do céu, você assim, não tem o que falar de contar assim, foi o, o, o local mais agradável que eu já trabalhei Sem dúvida, sem, sem, sem pestanejar outro local que era tão bom era na, na Solute, com, a, com o time que eu trabalhava. Era muito bom, era divertido, adorava, adorava. Mas igual a Ibametro, não, não vou arranjar um, um, um mole desse, acho que nunca. Mole que eu falo porque... Eu chegava que eu queria, trabalhava de casa, Posso assim que eu consiga trabalhar de casa também lá no TJ, mas vai levar um tempo. Assim também como levou no limbamento, né? Levou três anos. Consegui. Mas é isso aí. Vou levantar porque tá abafado Galerinha, estamos chegando Aqui a só está se na moto Então vamos encerrando por aqui Um abraço para vocês e seja bem vindo de volta Valeu, tchau, tchau Cadê o botão?